Como a gente faz para estabelecer prioridades e permanecer focado nessas prioridades? Muita gente se perde quando precisa fazer alguma coisa, acaba acessando as redes sociais, ou fica sempre correndo atrás de alguma emergência, aquela síndrome do super-herói. Mas existem pessoas que conseguem estabelecer prioridades e se focar nelas por muito tempo. Só que as pessoas acabam não considerando que essas prioridades podem não ser as prioridades corretas para as nossas vidas. Por exemplo, eu quando preciso tomar uma decisão importante, que vai tomar muito tempo da minha vida, eu procuro apresentar ela para Deus, para que Ele venha confirmar, trazer uma palavra a respeito disso. Eu vou buscar algum princípio espiritual que respalde eu me manter nesse foco por muito tempo. E uma vez que a gente decidiu fazer a vontade de Deus, eu não posso simplesmente me blindar de maneira que alguém vai querer me corrigir e falar que não deveria fazer isso porque Deus está usando essa pessoa ou mesmo Deus querendo vir falar diretamente comigo e eu recusar simplesmente qualquer tipo de alerta porque eu me determinei a fazer aquilo que eu coloquei na minha mente. E aí é importante que a gente venha diferenciar o que é um objetivo que a gente traçou para nós mesmos e o que é um propósito que Deus nos revelou. Se você não gosta, dessa palavra propósito, você pode trocar ela por missão comissionamento ou mesmo vocação essas que são palavras que direcionam uma finalidade espiritual para as nossas próprias ações. E existem coisas que podem tomar muito o nosso tempo, como, por exemplo, trabalhos com jornadas muito grandes, né, com muitos dias da semana, com muitas horas ao longo do dia. A gente pode citar também escolas que acabam consumindo muito tempo dos jovens e das crianças pela quantidade de aulas, lições de casa, e eu me refiro também às faculdades. E existem também pessoas que acabam gastando todo o tempo delas com eventos religiosos. Eu estou me referindo, por exemplo, a participar de um culto, aí de repente e vai no domingo, e aí ensaia para cantar, e aí depois durante a semana ajuda a organizar algum evento, e assim, e precisa fazer algum estudo bíblico, e aí depois estuda, e aprofunda o estudo com um grupo de célula, e assim por diante. As pessoas acabam não tendo tempo para fazer a vontade de Deus, porque elas simplesmente acompanham acabam se dedicando a um tipo de atividade que às vezes não é aquilo que Deus orientou para a sua vida. E eu não estou querendo dizer que é ruim qualquer espécie de treinamento, seja ele secular ou religioso, porque Deus pode usar essas coisas, assim como Ele também já enviou o povo judeu para ser tratado na Babilônia e depois Ele foi restituído de volta à Terra Prometida mas o problema é que a gente acaba se confundindo, achando que é Babilônia ou o Egito, eles acabam sendo o lugar que Deus nos destinou a estar e que a gente precisa é, conquistar grandes riquezas e ter um grande nome dentro desses lugares. Esse é o alerta que eu estou trazendo para você hoje. E eu estou querendo dizer isso porque muitas vezes a gente está dentro dessas Babilônias, dessas grandes cidades e consegue algum tipo de sucesso dentro delas. E muitas vezes a gente pode acabar se confundindo como se Deus precisasse da gente, estando nesses locais, para poder ter um grande sucesso Para poder falar da palavra dele Ou como se a gente precisasse estar nesses lugares Para ganhar muito dinheiro Para ir ajudar muitas pessoas Se isso for um propósito para sua vida, ótimo Mas toma cuidado meu irmão Porque muitas vezes isso é exatamente o que o diabo quer Que a gente acabe substituindo a Deus Pelas riquezas desse mundo Substituindo o reino de Deus Por tudo aquilo que esse mundo Tem de melhor a oferecer para gente E se você tem interesse em como se tornar Um discípulo de Jesus melhor então, dá uma olhada nessas cinco condições para ser um discípulo de Jesus. E a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou!